mas o consórcio não fez mais coisas erradas, porque essa deu errado. Porque o que aconteceu foi que, como foi o esquema, eles arrecadaram o dinheiro. O dinheiro, desde quando foi arrecadado, foi arrecadado para ser roubado, eu posso afirmar isso? Porque eu tenho um de documentos e de depoimentos para fazer isso. Ele já foi arrecadado com o intuito de ser roubado. Foi previamente pensado. Previamente um pensado, foi. De... O chefe da Casa Civil da Bahia pediu à dona da empresa que aumentasse o valor. Incrível, hein? Ele pediu para aumentar o valor. O primeiro comprador que chega para um vendedor diz, não, pode, pode pedir mais caro. Pediu para aumentar. Então já sabia que ia ser roubado. Os governadores fizeram um PIX para o consórcio nordeste, porque nenhum leu o contrato. Nem fez parecer. Pagaram todo mundo antecipado sem ler nada. Nem tinha contrato ainda, né? É, foi um, um PIX. dias depois. Foi um PIX. Chegou. Mande 5 milhões. Foi lá no caixa do governo, mandou 5 milhões. Ninguém analisou que empresa era essa. Contrataram uma empresa para intermediar a propina. Ela nunca fabricou respirador. Nem iria fabricar. Só que eles precisavam de uma empresa intermediária para separar a propina. E contrataram outra para fabricar. Só que essa outra deu um trambique na primeira. E aí o, o, o esquema ruiu. Ladrão que rouba ladrão, né? Exatamente. E aí o esquema ruiu. Se esse esquema dá certo, porque qual, foi, qual era o grande argumento do governo? Tempos de pandemia, tinha que se comprar emergencial, os preços estavam oscilando. Mentira. O dono da empresa que ia fabricar o um respirador por 15 mil, está lá no depoimento semana passada, se reuniu com o vice-governador da Bahia antes do fornecimento. O vice-governador da Bahia sabia que ele vendia mais barato. Mas ninguém tirou a RePCA no meio, que era a empresa intermediária que intermediou a propina. Uma empresa que funcionava num apartamento, que tirou a sua segunda nota fiscal, uma venda de 48 milhões de reais, sem licitação, com pagamento antecipado. Não podia tirar essa empresa do meio. Era ela que faria o, o esquema que Os, eles criaram funcionar, né? Ela chegou a fazer depósitos, transferência para a conta da pessoa física. A repquer. A repquer é transferir o dinheiro para a conta da pessoa física, do irmão, não, do sócio do irmão do chefe da Casa da Bahia.